LinkedIn. Você acha que o LinkedIn é só para procurar emprego? Você acha que é só para as pessoas te encontrarem, te indicarem para vagas? A gente precisa falar de LinkedIn. Roda a vinheta, Mocorino! Aqui é o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing Hoje a gente vai falar de LinkedIn Aqui nas redes sociais a gente está falando de mídia social A gente já falou sobre Facebook, sobre anúncios no Facebook E chegou a hora de falar de LinkedIn O LinkedIn foi fundado em 2003 e durante muito tempo Foi uma rede social profissional mais focada para arrumar emprego As pessoas faziam o perfil do LinkedIn, no formato de currículo Dava até para imprimir, ainda dá e era basicamente você colocar suas habilidades profissionais, sua experiência profissional, você tinha até algumas tagzinhas, algumas marquinhas para marcar em palavras-chave o que você sabia ou não, e as pessoas vão ali certificando. Você pode pedir recomendações de lugares onde você trabalhou, ex-chefes, ex-colegas de trabalho, colocar seus conhecimentos em idiomas e até seguir algumas empresas ou grupos profissionais. Depois de um tempo, o LinkedIn começou a ter grupos de discussão. Fica até uma, uma dica de um conhecimento aí, um dos maiores grupos de língua portuguesa foi do meu pai, digita lá no LinkedIn, João Carlos Cruz, que você vai encontrar ele lá. E as pessoas durante muito tempo trocavam vagas, conhecimentos e discussões e grupos específicos. Mais ou menos como no Orkut lá, você tinha aquelas fanpages lá no, no Orkut, então no LinkedIn você tinha os grupos muito vivos, só sobre vagas de TI, sobre uma série de assuntos específicos. Isso foi muito grande durante muito tempo. alguns anos isso começou a cair porque a Microsoft comprou o LinkedIn, e se eu não me engano, a One e Mail 2, eles mudaram completamente, reformularam o LinkedIn. Se você entrar lá, você vai perceber que em muitos momentos parece o Facebook. E essa é a ideia mesmo. As postagens começaram a ter muito mais valor, você ganhou uma timeline muito melhor, tem anúncios espalhados pelos lados e existem várias formas de você impulsionar conteúdo ali dentro. No próximo vídeo a gente vai falar muito sobre isso mas é por isso que você tem que se preocupar agora com conteúdo dentro do linkedin e não apenas em procurar vaga primeiro que você pode fazer networking por ali então pessoas já trabalharam com você você pode começar a seguir pessoas mais ou menos a mesma funcionalidade do facebook e por que o linkedin é bom um, B2B, se você tem um serviço que é para outras empresas, então B2B vem de business to business, ou negócios entre empresas, ali é melhor ainda. Você tem uma série de fornecedores de produtos e de serviços, e se você trabalha com empresas, você pode oferecer para essas empresas. Quer um exemplo? A minha empresa, Arcabus. A gente também trabalha com agências de publicidade, com escritórios ou com outras empresas e profissionais de marketing, de empresas que geralmente procuram os nossos serviços. Ali é perfeito para eu fazer postagens, vídeos, de forma orgânica mesmo, postar da fanpage da minha empresa que no LinkedIn chama-se Company Page. Basicamente, ela funciona como uma fanpage do Facebook. Você pode gerar conteúdo ali e postar na timeline. As pessoas vão seguindo a sua Company Page e seguindo os conteúdos que você posta. Então, ali é muito bom para fazer negócios. Já conseguimos vários clientes. Eu tenho vários clientes, as quais a gente aplica as estratégias de conteúdo do LinkedIn e cada vez mais a entregabilidade, a entrega desse conteúdo está melhorando. Então, LinkedIn é muito bom se você você faz B2B. B2C é bom, talvez ainda não tão bom contra outras redes, mas está cada vez melhor. Por quê? Porque profissionais, dependendo do seu nicho, alguns profissionais, principalmente de tecnologia, de marketing, de administração, agora cada vez mais profissionais de saúde, estão ali. E eles estão ali em qual momento do seu dia? Eles estão ali procurando informações de trabalho, cursos, dicas, tirando dúvidas e vendo insights sobre o mundo profissional, o mundo dos negócios. Diferente no Facebook, onde tem um monte de meme, videozinhos, está falando de seriado, está usando amigo, namorada e etc. Ali não. Ali, todos os conteúdos são mais focados para o ambiente profissional, mas não são só vagas. Isso era no passado. Agora tem muito conteúdo com insights, conteúdos de revistas, de canais, de, de informações. Então, se você quer crescer e aumentar uh, o engajamento de um público mais profissional, de um público um pouco mais qualificado, com foco em trabalho e negócios, pode começar a produzir conteúdo para o LinkedIn. Uma rede viva com profissionais. Você pode, inclusive, na parte de segmentação de anúncios, segmentar por cargo. Vamos falar isso em outros vídeos. Se você está vendo isso no futuro, vai ter o card aqui com certeza. Mas... Para gerar conteúdo no LinkedIn, você pode gerar do seu perfil pessoal, o que também é recomendável. Isso é, tem, tem funcionado bastante, principalmente para você se tornar uma pessoa é, chave numa estratégia da sua corporação. Você vai encontrar vários profissionais fazendo isso, onde eles geram conteúdo como eles... E também como as empresas, quer um exemplo? Eu, você está assistindo o vídeo do Bruno aqui no, no YouTube com dicas de marketing. Se você for no LinkedIn, você vai encontrar eu de outra forma, no Facebook de outra forma, no Instagram de outra forma, ainda no LinkedIn tem a minha empresa falando. Então são várias pessoas, vários tons de voz falando de forma diferente para o público com objetivos diferentes. Então faça um planejamento. Já falamos de planejamento de estratégico, planejamento estratégico, de planejamento com estratégia e falamos de planejamento de mídias sociais, planejamento de conteúdo. Você vai encontrar todos nos vídeos aqui em cima. Faça um planejamento de postagem. Quais dias você vai postar no LinkedIn, quais dias são melhores e comece a avaliar seguir pessoas acompanhar empresas e se envolver neste mundo mais corporativo mas cada vez mais com conteúdo vai o LinkedIn que é uma boa está crescendo e é uma mídia que estava se embananando e depois com a compra aí da Microsoft a Microsoft comprou o SlideShare também onde você pode produzir conteúdo em slides compartilhar aqueles slides que você apresenta numa apresentação comercial por exemplo a apresentação comercial da sua própria empresa enfim, tem várias ferramentas ali que podem ajudar. Aqui embaixo tem alguns links, tem o um link do meu LinkedIn, me adiciona lá, vamos bater papo. E mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no Guia de Marketing. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber nossos vídeos todas as terças e quintas. Deixe seu comentário, tá começando a crescer, tô recebendo várias coisas legais, vários inboxes, tô tentando responder todo mundo. Nos vemos. Mais, mais e mais vezes aqui. Aqui estão as redes sociais, aqui estão os outros vídeos. Se inscreve, segue a gente. Valeu, até a próxima. Tchau!